Para fazermos a média deste conjunto de dados, começamos por somar todos os dados. Depois, dividimos o valor por o número de dados que existe, que no caso é 9. O resultado deu 65,55555%, que como é uma dízima infinita periódica, fica 65 com período de 5%.